Olá, eu sou o Dr. Adriano Brandão, médico generalista, nascido e formado aqui em Londrina, já trabalhei por diversas cidades no Brasil todo e decidi retornar para Londrina porque aqui eu encontro o perfeito equilíbrio entre qualidade de vida e desenvolvimento. O meu consultório é aqui na Gleba Palhano e eu aguardo você para conversarmos sobre a sua saúde e tomarmos um café. E o meu negócio é Londrina.